Olá, seja bem-vindo ao Café Libertário, sua dose diária de liberdade. O expresso de hoje, o castigo de Tutim, escrito por Johnny Jonka e narrado por Roqueiro Libertário. Quando se trata de punir pessoas pacíficas, a imaginação de estatistas não tem limites. Eles roubam, sequestram, ameaçam e até mesmo humilham aqueles que cometem crimes sem vítimas. Um grande exemplo disso está ocorrendo no município colombiano de Tutim. O local, que possui cerca de 35 mil habitantes e é o berço do Sombrero Veltial, registrou o primeiro caso de Covid-19. Se trata de uma mulher de 32 anos que está assintomática e ficará em isolamento domiciliar. Mas o que há de especial nesse caso? Desde abril, quem desobedece as medidas do governo recebe um castigo em praça pública. O indivíduo é preso a um cepo pelos pés durante 30 minutos, podendo ficar mais tempo se for reincidente. Além disso, enquanto sofre o castigo, o infrator recebe uma educativa palestra sobre os riscos do coronavírus e as medidas que devem ser tomadas. Imagina se os governadores e prefeitos tivessem essa ideia por aqui, na verdade, eles muito provavelmente aplicariam essa lei se pudessem. No início, quem fosse flagrado vagando pelas ruas sem motivo era punido. No primeiro dia, pelo menos 12 pessoas ficaram presas ao sepo. O prefeito Alex Salgado disse que os resultados foram favoráveis, pois a aplicação da medida em conjunto com a polícia e o exército diminuiu o tráfico de pessoas em poucas horas. Recentemente, o comércio voltou a funcionar, mas os moradores devem usar máscaras e a punição se mantém para quem ousa desobedecer. O castigo não era utilizado há alguns anos, mas voltou a ser aplicado com o surgimento da pandemia. Entretanto, tal castigo contraria as recomendações para evitar o contágio de covid-19, pois deixa as pessoas próximas entre si. Tal medida faz parte das sanções previstas na Lei de Alto Governo do Povo Indígena de Zenu, que formou Tutim. Segundo o Ministério da Saúde da Colômbia, infecções respiratórias são a terceira maior causa de morte dentro da comunidade indígena. Além disso, mais da metade deles vivem abaixo da linha da pobreza, e algumas comunidades estão sem acesso adequado à água para a higienização, que ajuda a evitar o contágio. Esses fatores juntos tornam os indígenas um dos grupos mais vulneráveis à pandemia. Devido a esses fatores, as fronteiras dos territórios indígenas foram fechadas para impedir a entrada de pessoas de fora das comunidades e a ajuda humanitária foi requerida às autoridades nacionais. Dentre outros costumes, os povos indígenas utilizam plantas medicinais e conhecimentos ancestrais para fazerem seus próprios remédios. Além disso, fazem rituais que acreditam conectá-los com a natureza e espantar os maus espíritos. Cada cultura possui suas crenças e tradições. Se a participação de indivíduos em alguma cultura for voluntária, ainda que ele seja discriminado pelo grupo, a questão cultural será eticamente válida. A discriminação cultural do grupo não pode ser violenta, já que isso descaracteriza a qualidade voluntária da associação de indivíduos. Se o Estado, ou seja, a perpetuação de poder através do monopólio da violência, toma para si uma lei cultural, o caráter voluntário deixa de existir, e esse parece ser o caso em Tutim, pois apesar do Sepo ser tradição, alguns moradores manifestam suas vontades sobre os outros através do poder estatal e em nome do bem coletivo. Um artesão local comemora que o cepo voltou a ser usado e tem certeza que será efetivo para o cumprimento da quarentena contra a propagação do Covid-19. Ele disse, Nós respeitamos as leis colombianas, mas também respeitamos o que o nosso povo determina. Reconhecemos a guarda indígena como nossa principal autoridade e devemos respeitá-la. A iniciativa veio da guarda indígena Zenu, mas conta com o apoio e acompanhamento das autoridades civis municipais. O prefeito disse, Se impusermos uma sanção econômica, a grande maioria não terá como pagá-la, mas se recorremos a essas práticas típicas de sua cultura, estamos fazendo com que cumpram as leis e mantenham vivas suas tradições. Esse prefeito não deve compreender que o maior grau de diversidade ocorre entre indivíduos e, na verdade, quis dizer que um grupo do qual ele faz parte está se unindo para suprimir a liberdade individual em benefício do que acham certo, nada muito diferente do que já não fazemos na nossa maravilhosa festa democrática. De qualquer forma, havendo este precedente em outro local, tendo em vista a capacidade do Estado brasileiro em esmagar liberdades individuais, não seria de se espantar se a madeira para a fabricação do sebo se tornasse um bom investimento em território brasileiro. Vai que, né? Obrigado pela sua preferência, não esqueça de curtir e compartilhar o vídeo em suas mídias sociais, se inscreva no canal e clique no sininho para acompanhar as novidades. Volte sempre! A gente...